Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que eu não abri meus amigos. Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso sim, rapaz! Agora com partidas de altíssimo nível de Street Fighter 6, dessa beta número 2 que se encerrou aí na última segunda-feira. Hoje eu trago para vocês aqui, pessoal, partidas de Kazunoko e Taticawa que são dois Pro Players aí cabulosíssimos que já jogam Street Fighter há algum tempo. Eu acompanhei mais de perto ali, as suas participações nos campeonatos de Dragon Ball Fighters que também foram bem sanos. E agora nós vamos conferir algumas partidas bem fodas dos dois aqui no Street Fighter VI. Então, se você está curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site que é o meielua.net, para vocês não perderem lá nenhuma notícia sobre games críticas de filmes e análises de jogos também. Contamos aí com a participação de vocês por lá e o feedback também é muito bem-vindo aí nos comentários com relação ao nosso trabalho no site, beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui a gente poder começar a conferir. Estou no canal do Shoes, mais uma vez, pessoal, que é um canal aí que traz esses gameplays Diferenciados e de alto nível pra gente Um canal lá de fora, né? Então, novamente, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo No comentário fixado pra vocês conferirem lá Esses gameplays na íntegra, beleza, galera? Então, simbora, sem mais delongas Aqui, naquele esquema bem descontraído Que vocês já estão acostumados aí nos vídeos aqui no canal Então, bora lá, galera Chun-Li vs. Jamie Aí nesse caso, né? Ó, Kazunoko tá jogando com o nosso querido Jamie E a Chun-Li ali Está com o Tachikawa já começou ali nas bebidinhas ali, esperando a oportunidade perfeita conseguiu um excelente combo. Já crava o Jamie ali no cantão a Chun-Li. Excelente agarrão. Wake up ali do Jamie poder tentar sair do canto. Mandou aquela bebidinha ali, pulando do Kikolkin. Chun-Li já vai mais uma vez aplicando sua pressão ali, usando o Drive Rush. Jamie tá sem muito o que fazer ali, rapaz, sendo pressionado ferozmente pela nossa querida Chun-Li. Que não para de forma alguma, engana no Drive Rush, consegue um excelente agarrão e sela o primeiro round aí para o a rapaz. Ó, o já consegue um excelente rasteira, já manda ali a sua bebidinha, foi interrompido pela Chun-Li, Spinning Bird Kick ele amplificado. Vão se estudando ali, controlando espaço, tentou ali um baitzinho com o Drive Rush, não conseguiu muito, muita coisa porque a Chun-Li defendeu super bem. Acabou dropando um combo ali depois do Spinning Bird Kick amplificado. Jamesão ali já tá com uma bebidinha Ativando novos golpes aí Xunli aproveitou um combaço ali Acabou entrando em burnout Jamie agora vai tentar aproveitar essa oportunidade ali Que a Xunli tá sem recursos ofensivos e defensivos Ó, já vai ele se estudando, os dois oponentes, esperando uma abertura Conseguiu ali um excelente conforme, mas não foi o suficiente, rapaz Ele acabou errando o timing do golpe do Super Arte Após o golpe baixo do nosso querido Chun-Li Saiu muito bem o Jamie ali do cantão ali agora Vai botar sua pressão em cima da Chun-Li Os dois agora estão com barra de drive, né? A Chun-Li estava no Burnout Consegue um excelente combo ali o Jamie tá com duas bebidinhas ali, alguns recursos ativados, mas a Kong Chun-Li, muito esperta, consegue ali um tapa na cara do Jamie para poder selar mais um round e o Tatikawa leva a luta. Ó, vai ali se estudando os dois oponentes, controlando espaço, consegue ali um excelente brecha o nosso querido Jamie com três golpes baixos ali e os soquinhos que são os golpes especiais né, que ele utiliza na verdade. Ó, Spinning Bud Kick ali. Chun-Li já coloca o Jamie mais uma vez no canto. Excelente dash aéreo ali do nosso querido Jamie para poder sair um pouco dessa pressão, hein? Tenta ali um cross-up. Muito bem defendido pelo Jamie. Combassa ali agora com Drive Rush. Já ativa ali as suas bebidinhas das quatro para poder amplificar os seus golpes ali e ter acesso a novos golpes também. O nosso querido Jamie. Controlando o espaço muito bem ali. Chun-Li vai esperando pacientemente também o um avanço do Jamie. Conseguiu uma brecha ali agora, excelente combate da nossa querida Chun-Li, acaba dropando ali essa raivada de chutes, o Jamie não consegue aproveitar a oportunidade, olha a Chun-Li, rapaz. Tá conseguindo aproveitar tudo que tem ali, rapaz, de abertura pra ela. Jamie tá no burnout ali, consegue um excelente combo ali agora. Olha aí, a investida do Jamie muito bem colocada, pegou a Chun-Li de surpresa ali selou o primeiro round para o nosso querido Kazunoko agora, hein? Tá se habituando ali ao gameplay do Tachikawa com a Chun-Li. Muito esperto o Kazunoko Conseguiu um excelente golpe baixo ali no Confirm. Com o Drive Rush. Emendou um combinho com as bebidinhas ali também. Já tá com duas, nosso querido Jamie. Conseguiu um excelente ali aéreo, né? Em cima da Chun-Li. Com agora um Super arte nível 3, rapaz. Poder causar uma quantidade boa de dano. Olha só, hein, ó. A barra de vida indo embora, ó. Uh! E ainda conseguiu um excelente complemento que dá pra poder fazer nesse super arte nível 3 do nosso querido Jamie. Onde ele faz ali a investida, né? E complementa o combo com aquele chute aéreo que ele tem. Ó, excelente dash ali, acabou não conseguindo completar o combo. Vão só se estudando ali, controlando espaço. Chun-Li tentou um avanço com o Drive Rush defendido pelo Jamie. Vai só trabalhando nos Kikokens ali. Chega para trás, nossa querida Chun-Li, ó, com excelente counter hit da Chun-Li ali agora também. Ó, vai buscando a abertura ali agora, conseguiu pegar muito bem ali na defesa Chun-Li, consegue um combaço de 8 hits com o seu drive rush. Vai colocando o Jamie ali no cantão ali, agora aplicando aquela pressão absurda o Tachikawa. Tentou um dash ali agora, não conseguiu nada o Kazunoko, tá com quase no burnout ali, ó. Conseguiu um excelente spinning aqui que ali, nosso querido Chun-Li. Botando aquela pressão no canto ali, Kazunoki tentando ser paciente ali, rapaz, mas ele não conseguiu prever as investidas da Chuli E a pressão no canto que acaba levando mais um round aí para o Tactical, hein Ó, Jamie já manda ali duas bebidinhas, poder ter acesso a mais alguns tipos de golpes ali para ele poder amplificar a sua investida Excelente o combo ali do Jamie, já tá com as 13 bebidinhas, mais uma, ele ativa ali o dano a mais do personagem Lá vai mandar, ativou Excelentes investidas ali agora do Jamie, tá tentando aproveitar essa oportunidade, ele tá com uma vantagem de vida muito grande o louco é só administrar a partida ali agora, e agora vai fechar a luta, pum. Quando ele tá com essas quatro bebidinhas, mano, ele amplifica tantos golpes dele que fica muito da hora e causa um dano bacana também, viu? Ó, já conseguiu um excelente conforme ali com Drive Rush, com base de 8 hits da chun -Li. já coloca o Jamie mais uma vez no canto, consegue um dash amplificado no ar ali, o Jamie poder sair dessa pressão. Drive Rush ali, agora Chun-Li botando o Jamie no canto mais uma vez. Olha aí, consegue um excelente Confirm, já tá no Burnout ali, conseguiu uma bela conversão, excelente agarrão da Chun-Li Jamie sendo extremamente pressionado nesse canto mais uma vez, meus amigos. Tentando ali os seus dash aéreos, tentando cavar alguma coisa ali agora, foi muito esperto, muito paciente. O Jamie já ativou ali as quatro bebidinhas, vai tomar o um Super Arc nível 3 da nossa querida Chun-Li ali, excelente leitura do nosso querido Tatical hein, cara? Nossa, que bela leitura ele ali, muito boa leitura mesmo, pra poder selar esse round Ó, já mandou ali um combinho de três hits com o nosso querido Jamie, mandando mais uma bebidinha ali Agora poder ter acesso a novos golpes, Chun-Li vai indo pra cima de todo jeito, botando aquela pressão absurda o Jamie paciente, consegue ali um pequeno combo para poder afastar Chun-Li Que avança novamente, já manda ali um combo de 9 hits, já vai botando o Jamie mais uma vez no canto, hein cara ela vai gostar de botar o Jamie no cantão, essa Chun-Li, meu Deus Ela Vai fazendo as suas investidas ali, já ativou as quatro bebidinhas o Jamie Consegue ali se afastar muito bem do agarrão que acabou não encaixando daquele nosso querida Chun-Li Já mandou aquele dashzão aéreo ali agora, botando a Chun-Li no canto Agora a coisa virou, hein, mano Hum, que bela leitura do Taticau Não conseguiu a conversão completa, o Jamie aproveitou a oportunidade e selou ali o primeiro round para o caso Noku. Nossa, leu muito bem ali agora, hein Caso o Noco mandou bem zaço nesse primeiro round. Eles vão se estudando ali. Bela investida do Jamie. Já manda ali uma bebidinha. Mais uma bebidinha. Outra bebidinha. Meu Deus do céu. Tá tomando muito, hein? Ó, excelente combo ali agora do Jamie. Botando aquela pressão absurda no canto. Com um super arte nível 3. Olha só o dano, hein? Olha a barra de vida indo embora, meus amigos, nesse momento. Que belezura. Consegue uma excelente conversão de 21 hits o Jamie. Vai sendo ali pressionado no canto ali agora, mas tá muito esperto o Kazunoko, só utilizando dos seus golpes baixos ali, sabe que tá numa vantagem extrema de vida, consegue uma excelente conversão a Chun-Li, tá no burnout, um agarrão ali agora que não foi previsto pro nosso querido Kazunoko, vai tentando administrar ali agora, muito paciente... Deu um soco no joelho da Chun-Li e acabou levando o round, rapaz do céu. Então é isso meus amigos, essas foram as lutas de altíssimo nível de Kazunoko e Tachikawa jogando de Jamie e de Chun-Li. Partidas aí realmente muito fodas, espero que vocês tenham curtido aí pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí dessas partidinhas. O que vocês estão achando de Street Fighter 6 como um todo, se vocês já estão ansiosos aí para uma próxima beta e também pelo lançamento do game. Eu vou adorar ver os comentários de vocês aí galera, vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí, até mais...